Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui nesta manhã aqui às margens do Ribeirão dos Toledo. Onde que o Ribeirão enche só em período de chuvas. Né? Você pode observar que isso daqui futuramente vai ser como córrego. E não como ribeirão. Né? O rio só enche em períodos chuvosos. Aqui já foi um leito aqui de muito peixes né um leite um leito muito cheio aqui as pessoas brincavam aqui nadavam era um ribeirão onde o pessoal vinha se divertir há quatro décadas atrás mas hoje não se pode mais fazer o mesmo que há 40 anos atrás mas aqui você pode observar como está o leito nesta manhã aqui de Quarta-feira. Observa mais um pouco conosco aqui. Próximo ao parque Araçariguama. Ainda existe aquele galho ali que já tem meses aí que está caído aí de uma árvore também. Esse é o Ribeirão dos Toledo, próximo à Vila Sartori, Parque Araçariguana Pode observar que não está sendo jogado muito lixo aqui, às margens do rio também né? Vou tentar mostrar também um pouco aqui, o Parque Araçariguama já que eu estou próximo. Olha aqui, este é o Parque Araçariguama. ser uma área de lazer também de pedalinhos deste local, já que não é tão fundo. E daria para colocar pedalinho aqui, né? Uma área de lazer e para a população aí. Este é o Parque Araçariguama.